Um erro comum aqui é um produto em promoção, a pessoa aproveita aquele produto em promoção e já vai levar um estoque. Mas não há necessidade de estoque, porque esse é um produto perecível, ele vai estragar. Então, quando ele está gastando dinheiro nessa promoção, ele está tirando o dinheiro para outro produto que é necessidade. Já na hora de comprar a carne, um dos alimentos mais caros, é preciso ficar atento às promoções. Terça da carne, quarta da carne, você olhar aqueles o mercado que tem promoção e que o preço está bom. E conversar com o atendente. Ele sabe qual produto está em promoção e qual produto realmente você vai conseguir usar, que está um preço mais em conta e que você pode manter congelado, né, pode guardar na sua casa.